Oi notas, estou aqui a gravar mais um vídeo. Eu, neste caso, ai desculpem. Eu, neste caso, estou na conta hoje da Margarida C5. Mas vou lá mostrar. Ah, não, não é este, não é este. Eu não sou este. Esta era a minha conta antiga que foi eliminada. É, é isso. Foi isso que aconteceu. Mas agora tenho. Não é este, não sei quem é, não posso mexer aqui muita coisa. Vamos lá. Quem é, quem é, quem é? Onde é que eu estou, Max? Eu não quero muito andar no chat dela, por causa que isto não é meu. Aqui, estou aqui. Está aqui a recarregar. Vamos aqui entrar. Este agora é o meu perfil e o meu nome. Max Games IT 101, tá? Eu neste caso agora não tenho nenhum pedido. Só tenho 6 amigos. <risos> Eu não tinha muitos, mas mesmo muitos. Está aqui o Idori Gamer, o Timolican, o Timolican 2020. É, é isso. É. E hoje o que é que vou fazer? Hoje vou-vos ensinar como trollar um amigo com Robux. Não vai ser real, tá? Isto não vai ter nada a ver com realidade, mas sim, é para trollar alguém. Então como é que vamos fazer isto? Eu estou aqui na conta da Margarida. A minha conta na... ainda Sério, eu só tenho isto. É. Vamos aqui ao início, que é mais normal. Não posso mostrar aos amigos dela, que isto não é a minha conta. Merci, city que eu gosto muito e também mas bora lá para trollar os amigos com os Robux, o que é que vamos fazer vocês fazem isto assim a ver assim e depois clicam basta só porem no set assim assim a ver e aí clicam no inspecionar, é muito simples agora clicam aqui tiram esse set e fazem escrevam sem o que dizerem. sem M. Vejam só o que é que vai acontecer. 3, 2, 1 e... Ah, pois é, malta. Isto resulta mesmo, eu sei que resulta. Uh, mas é assim, uh, não fica permanente, tá? Isto não fica mesmo permanente. Depois tem que tirar o que também está em baixo, vamos lá ver. Às vezes nem dá. Vem... E deixam estes dois abertos, tá? E o vosso amigo vai pensar: uau, wow, como é que a pessoa ganhou Robux? Tantos Robux! Mas, claro, depois no final da trollagem, dizem que é trollagem e recarregam a página. Assim. E volta aqui. Oxa. Neste caso, eu tenho 7 Robux mesmo. Por isso. Mas malta, se quiserem mesmo real, eu gravo outro vídeo, já gravei um, vocês pediram muito. Quem comentar e dizer o vosso nick, puser o vosso nick no comentário, o nick no Robloxet, tal, tal, tal, pode ganhar ou 5 Robux, ou 2, ou 1 um Robux, tá? E claro, uh, para isso, uh, vocês, uh, se quiserem mesmo que vocês ganharem. É um pouco difícil. eu também acho que é muito difícil. O que é que tem aqui a conta da Margarida? Ela já tem 8 robux aqui para coletar pronto. Vou aqui pôr a minha. Que esta eu também lhe a ganhar robux. ela. Games. E T. Eu já dei robux também ao Midoria Gamer. Uh, eu acho que foi só. Sim. Tenho aqui neste caso 2 robux. A parte dos 5 Robux foi nesta zona que eu vou ganhar. 5 Robux só posso ganhar aqui. Por causa que, é, que aqui pelo menos é preciso ter 5 ro Robux. Olha. Dois. Vamos lá pôr na nossa conta. É pelo menos ter 5 Robux. Eu já cheguei a ganhar Robux na conta da Margarida por isso Quem ganhar por 2 ou um Robux é outra app que eu tenho. Não sei o nome mesmo. Pronto, mas é, vocês podem sempre ir pesquisando. E claro, eu posso vir aqui às, onde é que está? Códigos promocionais, isso tudo e tal. Mas no final eu tenho que dizer, uh, tem que adicionar no grupo tal, tal. Porque nós vamos, tipo, a publicar e aparece lá que é preciso ir a um grupo primeiro. E depois aí é que dá para coletar, então é, é mais ou menos isso. Mas claro, também podem trollar fazendo o quê? Vem aqui. O botão. Não, vem aqui. O, o vosso amigo está ativo. Ah, só dá para ter um Robux por cada. O que é que vocês vêm aqui fazer? Uma, uma moeda daquelas. Igual, aqui, vale. Isto tudo. Vem. E assim. Não ganham, mas é uma trollagem. Tá. Não podem recarregar só no final da trollagem e voltam nisso. Mas claro, há várias formas de trollagem. Estas, eu neste caso acabei de mostrar duas formas de trollagem. Tá? Ah, e é, é isso. Já volto. E malta, se quiserem que eu grave um vídeo aonde... Aqui no... Ai, desculpem, eu esqueci-me no último vídeo e estava demasiado grande. Esqueci-me por completo. Eu fui a ver o vídeo e estava enorme. Pronto, está perfeito agora. Vem isto. Ai, ai, não devem ter visto. Caso não tenham visto, uh, tem que ir ao outro. Aqui. Foi vir aqui. Preciso tirar a câmara da frente. Para aqui, pronto. Foi vir aqui. Fui aqui inspecionar. Mudamos o set para o que quisermos. Neste caso, eu pus isto. 100 milhões. E é isso. É. Eu acho que agora já viram. Na, na outra parte, né? Desculpem mal eu não sabia que estava a perturbar o meu vídeo, tá? Mas se quiserem um vídeo também no Linux Mint, deixem um like, comentem aí, hashtag Linux, não é? Só preciso irem aquele Roblox. E eu posso gravar um vídeo no Linux Mint. Olhem só, posso gravar vídeos no Linux Mint do Google, uh, no Bluetooth também posso. Um buruto ou uma coisa assim, é estranho. É, é estranho, tá? Já volto. Malsa, devem ter ouvido aí uma voz. Ok. Ok, é mesmo. Pronto. E o que é que podes fazer? Podem mudar, uh, não é aqui. Não é aqui. Just, just, just. aqui, aqui. Change desktop. E podem ver aqui, vem e mudam o cenário para outros, este, este, deixa-me lá, isto ainda está a carregar, pronto, este aqui, este, e há outros, pronto, mas agora não vou mexer aqui muito, por causa que o vídeo de hoje não foi isto, mas vamos para aqui no vídeo de hoje, tchau, fui mal.